faço parte do projeto informática nas escolas, no qual tem como objetivo realizar visitas em todas as escolas da rede municipal de Capivari, identificar todos os recursos tecnológicos existentes e assim é, propor oficinas temáticas junto aos servidores. As oficinas temáticas têm como objetivo auxiliar no processo de comunicação de todos os envolvidos, ou seja, alunos, professores, administrativos, secretaria, pais e responsáveis. Uh, esse auxílio seria com o uso de computadores locais e também o auxílio seria na, a realizarem ações como envio e recebimento de e-mails, o uso de plataformas online do Google como planilhas, documentos, a utilização de vídeos, uh, apresentações, arquivos de textos, e também acredita-se que esse projeto ajudará na formação de servidores na área de educação da rede municipal e também na melhoria da educação do município, é, principalmente nesse novo normal que será estabelecido após a pandemia do Covid-19. Meu nome é Anangélia Saf, do curso Tecnologia em Processos Químicos do Campus de Capivari. Inicialmente realizamos uma reunião com o secretário da Educação e também com a equipe de TI, da prefeitura e com os responsáveis do IFSP Campos Capivari para a criação de um cronograma de visita nas escolas municipais. Semanalmente, nós os bolsistas visitaremos as escolas para analisar a infraestrutura existente e agendar as oficinas temáticas junto com os servidores da educação municipal. Depois o projeto concluído, visitaremos a próxima escola, conforme o cronograma elaborado para a finalização do projeto. Olá, eu sou a Evelyn, sou do curso técnico em administração no Instituto Federal Campus Capivari, e faço parte do projeto de extensão informática nas escolas. Acreditamos que o projeto de extensão ajuda em oportunidade para a sociedade de uma forma bastante interativa e busca melhorar diversas áreas que afetam a comunidade.